Então, política. Política. De política, futebol e religião não se fala. Política, futebol e religião não se discute. Já começa que é meio estranho comparar, né? colocar no mesmo grupo futebol, religião e política. Né? Futebol realmente você vai discutir o que em relação a futebol? Futebol é uma coisa de torcer lá, você pode discutir questões técnicas, né, que eu não entendo nenhuma delas. Religião e política estão na base do comportamento, da estrutura, da organização da nossa sociedade. Política define praticamente tudo e religião, bem ou mal, geralmente mais mal do que bem, influencia a política. E a gente não fala... Não falava né agora o que mais incomoda a gente é que só se fala de política e de religião teve uma fase de religião aí, pessoal falando de ateísmo que está até meio abafado por causa do volume de papo que a gente tem sobre política só que aí chegamos no tema desse vídeo que eu acho que tinha que ser feito de todos os vídeos que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo esse tinha que ser feito que é nós somos 57 milhões de fascistas e 43 milhões de comunistas comedores de criancinhas, né? fascistas, sei lá o que, comunistas, sei lá o que. Essa, me parece, é a percepção da galera. Pelo menos as pessoas nas minhas bolhas, nas, nos meus, nas minhas órbitas sociais, e onde eu vejo em, matérias, vídeos, mesmo quando eu tento sair das minhas bolhas, me parece que essa é a percepção geral. Quem votou no PT... Votou no PT mesmo, queria mesmo, acha que Lula é Deus é, e blá, blá, blá, blá, blá. Acho que não precisa falar de blá, blá, blá, blá, blá, blá, porque são bem padrão. Mesma coisa para os blá, blá, blás, blá, blá, blá, blá de quem votou no Bolsonaro, que votou, dizem as pessoas, né, porque querem mesmo uma sociedade que mate gays, que mate tudo que é diferente, que extermine os índios, que acabe com o um emprego, que coloque todo mundo sem... Como é que chama aquilo, que já nem existe mais? <risos> Aposentadoria, e acabe com saúde pública e coloca todo mundo tendo que pagar uma fortuna pela saúde privada. Que são coisas que parecem óbvias para quem não votou no Bolsonaro. Assim como as coisas ruins do PT parecem óbvias para quem não votou no PT. E acha que todo mundo vê essas coisas ruins, as mesmas coisas ruins cá e lá. E eu acho que isso é de uma falta de realismo gigantesca. Não dá para imaginar que 57 milhões de pessoas pensam a mesma coisa e que 43 milhões de pessoas sentem, pensam a mesma coisa. É meio óbvio isso. Por que, que a gente acha, então, que todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsominion? Entendendo por bolsoninismo aqui, é aquela pessoa que é enfaticamente, ativisticamente contra direitos humanos, contra... É, tudo, praticamente, que a gente montou nos últimos 60 anos. Né? Aqui, a gente não vota assim. Teve aí gente que votou no Bolsonaro porque acreditou que ele ia trazer ordem, que ele acreditou que ele ia trazer uma era mais justa, mais honesta, menos corrupta. Teve gente que votou no PT porque achava que isso tudo era balela do Bolsonaro, que ele ia trazer muita coisa ruim, então votariam... Num, num abacate passado, mas não, não votariam no Bolsonaro. E dá para saber qual é o volume, qual percentual de pessoas que votou convictamente no PT, que votou convictamente no Bolsonaro, partindo do discurso que o Bolsonaro fez? Não dá. Né? Porque, é, me parece que grande parte dos, dos votos aí ficaram nessa disputa, na verdade, de é, vamos votar em algo diferente, vamos votar contra o PT, vamos votar em algo diferente, mas não vamos tão, tão diferente, tão ruim quanto o Bolsonaro, então vamos votar no PT. Isso acaba poluindo qualquer tipo de pesquisa que a gente faça para tentar entender quem são os 50, 100, 100 milhões, deu certinho 100 milhões, né? Os 100 milhões de brasileiros que votaram. Tem também aquele papo, abrindo parênteses aqui, não, só um terço votou no Bolsonaro. Cara, quem não votou não conta, quem não votou é que nem o pessoal que está na mesa, que fala assim, ah, onde a gente vai? Tanto faz, tanto faz. Esse pessoal não, tanto faz. Não vamos levar em consideração esse pessoal, porque eles vão para um lado ou para o outro, eles op optam por não se manifestar, eles optam por não participar. Eu acho uma tolice. Tem uns argumentos aí que o pessoal arranja para justificar, mas eu, francamente, acho uma tolice não votar. Prefiro que você vote no pior político do mundo, do que você não vote. Pelo menos a gente saberia, teria uma noção melhor de como a população está pensando. Né? E como a população está pensando? Eu sempre tento acalmar as pessoas com relação ao crescimento do fascismo. E tem gente muito mais especializada em fascismo do que eu para falar sobre isso. Porque a gente entra aqui numa outra fase desse vídeo, que é o seguinte. É, estamos indo para um fascismo, votando no Bolsonaro? Estamos indo para um comunismo voltando no PT, uma ditadura fascista, uma ditadura comunista, né? por favor, né? vamos acabar com essa balela de, é, ah, o fascismo ele é de esquerda, porque né, a gente tem livro de história, né a gente vamos parar de, isso é esse assunto para outro vídeo, não é? vamos parar com essa coisa de viés de confirmação, você tem que ter o bom senso de olhar para as coisas e pensar assim, onde eu estou errado, é assim que a gente evolui, a gente não evolui falando assim, o que prova que eu estou certo? A gente evolui pensando, o que mostra que eu estou errado? E com sinceridade, a melhor pessoa para mostrar que você está errado, que você está errada, é você mesmo, tá? ou você mesma. Enfim, estamos na fase de pensar se são possíveis esses caminhos. Gente muito melhor do que eu demonstra, eu vou colocar uns links na descrição do vídeo. E vai ter o link também do meu clipe e do meu blog. Tem gente muito mais especializada do que eu, mostrando que não é possível um fascismo um, um fascismo real no século XXI. E eu concordo. Vê lá os artigos de estudo pessoal lá, pessoal da Itália, que estuda isso desde sempre, pessoal da Alemanha, né? enfim. A mesma coisa para o socialismo, para o comunismo do PT, não, não se vê isso na história dos últimos 13 anos que o PT ficou no poder, né? porque foi 13, porque logo depois ah, teve aquele jogo de poder todo, que o Senado estava disputando queda de braço com o PT e o governo da Dilma, ela praticamente não governou nada, não era ela que estava governando, era mesmo é, uma queda de braço, ninguém estava governando, eu acho, isso que talvez fosse o problema da, que nos levou à crise que a gente, econômica, pelo menos, que a gente está hoje, ainda há quem possa discordar de que se é uma crise econômica ou se há uma crise fabricada, mas isso também não é assunto. Para esse vídeo eu estou preocupado com quem são as pessoas com quem você cruza na rua. Elas são pessoas fanáticas pelo PT, são pessoas fanáticas pelo Bolsonaro? Sinceramente eu acho que se tem 20%, 10% por um lado, 10% por outro, disso é muita gente. Não dá a pessoa ser fanático por político. A pessoa que é fanática por política, por político, está com problema porque a gente sabe que não se constrói uma civilização de 7 bilhões de pessoas com um, dois, três heróis. Nem o Elon Musk, tá? Eu sei que vai ter gente que vai falar de Elon Musk, de Steve Jobs, pode ver que eles são cheios de defeitinhos. O que define realmente o caminho da sociedade é o trabalho conjunto, o resultado conjunto das nossas preocupações, das nossas ações, e que não se limitam ao momento do voto. É claro que eu acho que essa eleição no Brasil foi péssima, a gente votou sem prestar atenção em um plano de governo, a gente votou no, no pavor. Uns apavorados que o Bolsonaro fosse eleito, outros apavorados que o PT fosse eleito. E no meio disso, as pessoas que estavam meio que sem tempo de se informar, que eu acho que esse é o estado padrão das pessoas no mundo hoje, não vem com essa coisa também de brasileiro, é uma porcaria, porque é uma situação mundial, a gente tem tanta coisa que se preocupar tem um filho que está na internet fazendo sabe sei lá o que, a filha. Já começa que a gente tem que se preocupar com a nossa própria sexualidade, com a nossa própria identidade, se a gente for sincero com a gente mesmo. Quando você observa esses tempos fluidos, e por isso talvez muita gente fique nervosa com essa coisa de... É, essa liberdade que é vista como libertinagem. Enfim, a gente está num caos bizarro quando tem dinheiro. O pessoal que queima é grande parte da população é, mundial que está se debatendo para ter um dinheirinho para pagar as contas final do mês, pagar o colégio da criança, das crianças, pagar material de estudo, pagar o mínimo que você precisa para ter um certo, uma certa qualidade de vida. Não tem tempo de ficar vendo a enxurrada de fake news e de news verdadeiras, mais emocionalmente apelativas, que caem na cabeça da gente. Então, vai, vamos chutar valores aí. Não vi ninguém fazer pesquisa, deviam mas digamos 70% das pessoas voltaram vo, voltaram não voltaram a jogar votaram pela emoção elevadas pela emoção pelas hum, eu não gosto da palavra manipulação tá eu vou usar é, influência né para jogadas de influência de fire deve ter artigo bom vou colocar uns artigos aqui fire que é um, um, um turbilhão de notícia na tua cabeça que você já não sabe mais para que lado você olha para se informar é, fake news, é, manchetes apelativas e por aí vai, faça a sua lista. E daí, o que significa? Significa que a gente acabou e isso é uma grande vitória para, se você acha que existe um status quo, uma galera super poderosa controlando o mundo, que eu não acho, eu acho que é muito mais oportunismo mesmo, você vai, você tem uma posição na, no, no planeta, na economia planetária, na na mídia, etc., e você vai futucando os pontos que você acha frágeis para você manter sua posição. Porque a gente viu ali, 2008, começou lá em 92, lá com os indignados lá na Espanha, mas a gente viu a coisa crescendo, uma mobilização da população global em torno de ter mais participação no processo político. Até que veio o Occupy em 2011, em 2013 ainda teve aqui uns... uns um novo certo, um certo levante, teve a primavera das mulheres, tudo isso é a sociedade retomando um, o seu papel, a sua voz, agora que a gente tem como tentar igualar a nossa voz à voz de massa, de grandes empresas, de televisão, de jornal, os políticos que compram essas, essas mídias, as pessoas que compram, os políticos que compram essas mídias e por aí vai. Mas o fato é que veio nessa onda de papo de 99%, né? nós estamos 99% e queremos que o 1% que controla tudo, né? pelo menos o dinheiro, é, ouça a gente, que trabalha para a humanidade. E tem um grande problema que não, eu acho que todo vídeo devia falar sobre isso. O maior problema da humanidade é a mudança climática. A gente tem pouco tempo para resolver isso. E a gente não está resolvendo isso porque a gente está se debatendo com o problema político, o que não quer dizer que não deva. A gente precisa, até porque sem isso a gente não consegue cuidar daquilo. Mas nisso, nessa virada de tomada de poder da população para pressionar políticos e corporações, houve no mundo um grande sucesso. Houve um grande sucesso. Hoje a gente se sente dividido entre fascistas e comunistas. Não é só no Brasil, em muitos lugares e aquela história de 99% foi praticamente esquecida, parece que acabou. Vamos mergulhar nesse fosso profundo, fedorento e eterno de do combate de novo comunista e fascista, gente tão fora de época isso. Então não haver quando você olha para os dois grupos o que eu vejo são é, pessoas movidas pela cautela, pessoas movidas pela audácia é que eu tenho usado bastante, tem um vídeo também de um cara falando sobre a, as últimas pesquisas de psicologia evolutiva, blá blá blá, que define como é que funciona é, esse viés político, se, é, separando cinco características, é, compaixão, injustiça, eu chamei de injustiça, ele chama de justiça, é, senso de tribo, de, de pertencimento a uma comunidade, é, ordem tradição umas coisinhas assim então mas na verdade é as pessoas se dividem nessas cinco coisas a meu, né, a meu ver de acordo com isso ou elas são mais cuidadosas cautelosas ou elas são mais é, abusadas é, audaciosas. audaciosas é, são impulsos naturais humanos né você tem sempre uma galera que fala assim vamos lá que dá não não, não peraí talvez não dê e esse equilíbrio é bom, esse equilíbrio existe inclusive em cada um de nós. Ninguém é totalmente adacioso, ninguém é totalmente cauteloso. Mas há momentos em que você vai se sentir mais impelido, mais impelida a ser cautelosa e tem as pessoas também que, em geral, se sentem mais impelidas a ser, serem cautelosas. Então o pessoal quer a mesma coisa. Isso não tem a menor dúvida. Todo mundo quer respeito, todo mundo quer que o seu grupo é, tenha um espaço, seja bem tratado, né? às vezes você não percebe que para isso o um outro grupo também tem que ser bem, todos os grupos têm que ser bem tratados para o seu grupo ser bem tratado seu grupo não pode ser especial né? senão você vai acabar criando um, um tipo de ditadura e mais tarde o pessoal vai ter que brigar com você para poder ser respeitado do jeito que você é respeitado e você essa autor já não está mais sendo respeitado, você está sendo privilegiado né? enfim você quer que os políticos sejam honestos, que os políticos sejam transparentes, todo mundo quer isso só que as pessoas cautelosas Engraçado que nesse momento, de certa forma, os audaciosos são os que votaram no Bolsonaro, né? Votaram uma coisa totalmente radical, né? Mas o pessoal que votou, que foi atraído pelo papo do Bolsonaro, foi justamente o pessoal cauteloso. Porque a mensagem do Bolsonaro era, vamos trazer tudo, vamos colocar tudo em ordem, vamos colocar tudo controladinho, não vai ter mais bagunça. E o pessoal mais audacioso... É, Alguns ficaram até divididos, eu acho, eu acho que foi, uma, foi tão atípico isso, mas a gente vê essa tendência, né? o pessoal mais audacioso acaba querendo que mude logo tudo rápido, o pessoal mais cauteloso que mude devagar ou que nem mude. Então o que nos divide, na verdade, é nossa forma de buscar esse objetivo, com cautela ou com audácia. Só que a gente se convenceu e fomos convencidos, quase todos, que há uma incompatibilidade irreconciliável entre audácia e cautela. É, se fosse... nem gosto dessa trilogia, né? É, da atriz... não da atriz, a personagem chamava atriz, que era convergente, divergente, convergente insurgente, ou qualquer outra ordem disso. Eles tinham, né? A abnegação, que seriam os os cautelosos e tinha a audácia, a audácia mesmo, cara pessoal, mas né? só que a briga era outra. Não vou fazer spoilers, mas enfim, o que eu acho que é muito importante que a gente tenha nesse momento é consciência de que nós temos que reconquistar essa percepção de unidade, de que realmente existe uma minoriazinha que vai se agarrar ao poder do jeito que pode. Temos aí a pesquisem isso, dá uma pesquisada nisso. No artigo 13 das leis de proteção ao direito, ao conteúdo, propriedade intelectual da, da, da Europa, que pode apagar o, a existência do YouTube, na verdade apaga a internet inteira, né? Tem um vídeo que o Leon e o fizeram que eu acho que dá uma boa, uma boa visão. Vou colocar o link do vídeo deles aqui embaixo. A não ser que eu ache um vídeo melhor, aí eu coloco outro vídeo melhor aqui embaixo. Mas o pessoal vai estar sempre mexendo os pauzinhos para tentar manter seu status quo, manter sua posição. E a gente tem que perceber que para todos os outros nós, se você não compra político, se você não pega assim, ó oh, meu filho, tomo aqui 5 bilhões de reais e você vai proteger essa minha, essa minha, esse meu interesse, essa minha área, minha empresa, ou o que seja. Se você não faz isso, você está com os 99%. Você pode ganhar 60 mil reais por mês... Você pode morar numa casa maravilhosa, você pode viajar todo ano para Disney. Se você não compra político, você é um estranho 99%. Você não manda no mundo. Você, no máximo, de vez em quando vota, você berra no Twitter e acha que vai ser mais ouvido porque tem dinheiro. Vamos tentar colocar as cabeças nos lugares. Vamos tentar pensar direito. Vamos tentar nos diluir essa tensão toda e entender o que está acontecendo. Ah, sim, eu decidi pegar o final do vídeo e falar dos próximos vídeos que eu pretendo fazer. Quase, quase ninguém viu meus vídeos, mas custa nada. Eu fiz uma votação lá no Twitter, me segue lá, ronyb, r o n y b esse que já fiz, é o que estou fazendo agora, guia de sobrevivência na selva cibernética. Não é só comunicação segura, também é saber como sair das bolhas, filtrar o fluxo de informação, etc. Do duque Duke, Duke, gol ao brave passando pelo flipboard. Eu falei, uns anos que não tem nada a ver, né? Ninguém vai, não vai entender melhor por causa disso. Reflexões literárias. Filhos de sangue e osso. Já leram? Vale a pena. Porque é especial. Da inspiração yorubá à maturidade, passando pela tradução ímpar. Que tem umas coisas especiais na tradução desse livro. Eu adoro ler, tá? Reflexões literárias. Dom Casmurro aos olhos do século XXI. O fluxo do texto que foge, de vez em quando, até uma outra visão da sexualidade e amadurecimento. Porque o fluxo de narrativa do Machado de Assis é tudo maluco, né? Aí eu pensei em fazer um vídeo sobre, e sobre a sexualidade do, do Bentinho também, que o pessoal andou fazendo umas que, uns questionamentos bem legais, eu acho bem coerente. Reflexões literárias também, o chamado de Cthulhu. Não é essa maluquice para o especialismo cinematográfico alemão, não. Nem é alemão o Cthulhu. Mas é uma história legal, todo mundo fala de Cthulhu, de repente vale a pena falar com a galera o que, que eu achei da, do conto que eu li só há pouco tempo. É, YouTube. Meus canais favoritos no YouTube. Por que, que são meus canais favoritos? Tem de cinema, tem de ciência, robótica, a maioria são brasileiros, inclusive. É, tem os estrangeiros também. O, melhorou muito o YouTube brasileiro nos últimos, sei lá, dois anos. O mundo inocente e bocólico dos anos 70. Só que não, porque eu fui criança nos anos 70 e tem bastante coisa para falar, né? Como eu idealizei e deixei de idealizar os anos da minha infância e estou muito mais empolgado hoje. E todos nós poderíamos ficar empolgados com os tempos modernos. Meus primeiros livros, todo mundo fala, meu primeiro livro foi Em Busca do Tempo Perdido, de Proust. Não, né? Eu comecei a ler pequenininho. É, do Rebocador Toinho a um livro maluco de física, que eu li aos 11 anos de idade, Passando pela nave monitora, que ninguém nunca mais achou, Senhor dos Anéis, Herman Hesse, Ufologia, Madame Blavatsky, etc. É, parece que minha história é mais extrema, mas todo mundo tem uma história de tempo a contar de influências culturais no começo da vida, né? nos anos né, na infância etc. Então são essas algumas ideias de vídeo sugere se quiser. É, acho que a gente tem que ficar. Eu fiz, ah é, eu fiz mil inscritos no canal. E eu falei que quando eu fizesse mil inscritos no canal ia ter promoção. E eu não li agora qual é a promoção que eu falei que ia ter, ia ter alguma coisa de mandar alguma coisa para alguém. Eu vou colocar o link do vídeo da promoção de mil e vocês fazem os comentários aqui. Eu acho que quase ninguém vai ver porque eu cheguei a mil mas não consegui muitas visualizações. Mas vou colocar o vídeo aqui, é, que eu falo de o que, que eu vou fazer, e vocês fazem os comentários aqui, o que eu sugiro fazer, para ver se a gente interage mais é, eu e vocês. Né? Agora com o Mil Institutos tem comunidade, vamos ver como é que eu aprendo a usar essas coisas. É isso, gente. Bye, bye. So long. Farewell. A gente se vê na próxima. frente, STE, o AVE? Não quero AVE. Por que que tá... Ah, porque ficou muito tempo sem pilha. Pera aí um segundo. Menu, low cut, rec mode, compressão, MP3, 112 Kbps. Pronto. Está gravando? Já há 2 minutos e 30 segundos.